Bom dia, amado ser de luz. Gratidão por me acompanhar em mais um encontro, conectando com a Mãe Quanin. Hoje é o nosso 12º dia do ciclo de 21 dias de meditações. Encontre uma posição confortável. Respire profundamente e acalme a sua mente. Visualize Mãe Quanin com seu olhar amoroso, te enviando pétalas de flores de cor violeta. A mãe Kuan Yin é possível realizar apelos, invocações, decretos, mantras e orações fortíssimas a ela, feitas desde tempos milenares, manifestando assim a graça desejada. Mas você pode, inclusive, simplesmente colocar a intenção do que precisa e rogar à bem-amada Mãe Quanin, que o auxilie, derramando seu jarro de bênçãos sobre o objetivo ou seu bálsamo das mil curas sobre a causa de sofrimento através de uma oração silenciosa. Ou uma frase direta. Hoje vamos fazer a oração, o divino perdão, tirado do site do Pax. Com todo o poder da presença de Deus, eu sou, e do raio do amor eterno, da amada Conin, deusa da misericórdia e compaixão. Eu sou perdoando perdoando, perdoando a cada pessoa, ser, lugar, condição e coisa que tenham feito mal de qualquer modo, em qualquer momento por qualquer razão e agora envolvo em amor todas as dívidas a mim devidas eu sou a lei do perdão para mim mesmo e para toda a humanidade, pelo mau uso da energia sagrada de Deus, desde a queda do homem, bem como contra o reino elemental da natureza e animal. Perdoai-nos, perdoai-nos, perdoai-nos. E à medida que somos perdoados, enviamos uma dádiva de amor para equilibrar, todas as dívidas à vida que alguma vez tenhamos contraído. Somos gratos pela lei do perdão, que nos permite amar a vida livre da roda do mau karma, antes que ele possa manifestar-se ou ser sustentado por mais tempo. Nós aceitamos isto instantaneamente realizado em nome da Misericórdia Mãe Divina. Namastê.